Foi numa visita a São Lourenço dos Órgãos, no interior da Ilha Cabo Verdiana de Santiago, que Aristides Vaz decidiu, juntamente com os jovens a quem ensinava inglês, limpar uma área protegida, onde acabou por nascer, passo a passo, um parque de campismo com muitos materiais locais e reciclados. Com o tempo, quando terminamos a formação, então decidimos criar alguma coisa para que os jovens que, que participaram no, no curso, os formantes, pudessem ter oportunidade de fazer alguma coisa, e trabalhar ou porem em prática aquilo que aprenderam durante o curso, porque foi um curso de inglês e animação turística. Aí eu ideia iniciar é só pôr um pequeno quiosque onde eles vendiam, eles recebiam os turistas e tudo mais. Primeiro começámos a construir uma cabana, que inicialmente seria um tipo de recepção, que a cabana depois se a oportunidade de ver ali. O que é que aconteceu? As pessoas começaram a vir. Alguns traziam tendas. Podemos acampar? Sim, deixavam tendas. Depois, com o tempo, o que é que aconteceu? pessoas vinham Podemos acampar aqui? aqui? Sim, deixavam as tendas. Próximos que vinham ficavam, foi criando. Depois pediam alimento, fomos... Então, com o tempo até chegou a fase que estamos atualmente, que é de um, um parque de campismo multifuncional. Como eu disse, o início, o objetivo principal é cuidar do meio ambiente. Então, é, é cuidar do meio ambiente. Por isso, quando o, cuidamos do meio ambiente, que é... E não é uma vaidade, é uma obrigação mesmo, porque o meio ambiente é o nosso lar maior. E quando cuidamos do meio ambiente, recebemos alguém em troca. Então Lemba-Lemba -Lamba é o é resultado de cuidarmos, ou mimarmos o meio ambiente, ela cuida de nós. Então tudo o que está acontecendo atualmente, nunca tinha, foi ideia criar um negócio, e nem atualmente vemos Lemba-Lemba como um negócio. e É uma obrigação de curar o meio ambiente e ela cuida de nós. Aqui há particularidade, e podemos dizer que Lemba-Lemba -Lamba é uma espécie de um museu coletivo. Cada pessoa traz uma peça que tem em casa e que não usa, traz ali, É como o próprio nome diz, lemba-lemba, passo-passo. Então ela foi construindo. Nós temos a obrigação agora de colocar no lugar. E a natureza mesmo é que dita. Não é? Isso fica aqui melhor, isso fica assim, foi assim que foi construindo. O ecocampo Lemba-lemba fica situado num dos vales com mais atrativos de fauna e flora da ilha e perto do Pico de Antónia, o ponto mais elevado de Santiago, com 1.394 metros de altitude. O seu criador espera servir de exemplo para que outros espaços no mundo protejam a natureza.